Aí vocês me perguntam porque não teve live essa semana toda Aí eu respondo pra vocês galera Estava um belo dia Exatamente dia 7 de abril de 2022 Quinta-feira Às 17 horas e 16 minutos Então eu venho fazer live E eu abro a no o nosso amigo navegador E eu me deparo com esse aviso Seu conteúdo foi removido devido a uma violação das nossas diretrizes da comunidade Agora tu tem um aviso Tá, beleza Beleza. Então, eu penso, tá, eu levei um strike, o que pode ser? Será que eu falei alguma besteira? Será que aconteceu alguma coisa no meu canal? Será que alguma postagem na comunidade não pode? O que será que eu fiz? Será que eu cometi algum erro? Então, eu abro o painel do YouTube Studio, né, eu desisto de fazer live, e vou no painel do YouTube pra ver o que aconteceu. E olha o que que o YouTube me avisa. Um D3 aviso da comunidade. Pelo qual motivo? Me, expi me explique. Me explique, YouTube. Aviso recebido dia 7 de abril. Expire em 6 de julho. Nossa. 90 dias pra expirar, galera. Eu vou ficar uma semana sem poder postar vídeo. Aí, qual é o motivo? Qual é o motivo? Bom efeito sonoro. É um efeito sonoro de cinema, galera. Um efeito sonoro de cinema que tem em absolutamente todos os filmes. Quase todos, na verdade. Filmes, galera. Filmes de cinema. Que não tem nenhum tipo de perigo. E qual é o motivo de eu ter levado strike? Qual é o motivo, galera? Vocês têm que pensar agora. Qual é o motivo? Aí, o YouTube me diz que eu feri a política de conteúdo perigoso ou nocivo. Tá. <risos> tá bom. Ai, ai, meu vídeo é perigoso ou nocivo. <risos> ah, que legal, mano. Nossa, tô muito feliz de saber disso, YouTube. Youtube, tu é uma pessoa muito legal, cara Olha Ai, ai Mas é claro que eu vou contestar